Tô na kill, hein? E Nossa! Tá bem ali, hein? Alguém se cagou! Croc! Croque Ah! Bunny Jax, Irelia... Pô, mano! O que, que eu pego aqui contra essa Tô jogando na moral. Eu não aguento mais perder. Eu não aguento! Sigam-me! Entraremos o céu abaixo. Você fica ridículo com isso na cabeça? Mas não quero ficar bonito, quero ficar quente. Pafá! Peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe. Você já fez comigo? Peixe, peixe, peixe, peixe, peixe, peixe. Pietro, você tem 23 anos, você tá velho. Hum. Falei mal. Foi ruim pra mim isso. Cara, papo reto, mano. Frio é o caralho. Cara, só quem gosta de frio é vagabundo. Por quê? Porque ele acorda, fica em casa, tá no PC e não faz nada. Trabalhadores como eu. o cara. tem oito de farm. não consigo farmar, velho. Deve ser pra trabalhar com 30 graus no crânio, que é bom, né? Não! Não, trabalhar no frio que é bom. Congelando os dedos. Tá com calor e o ventilador, pai. Linda, Kingrich. Vai frisado. <risos> Tudo também, pô, pô bicho. Queria ir na BGS pra te dar um chute, p Da, Dá. Quase em mim, toma uma voadora que vai parar longe. Pô, BGS já é essa semana, velho. Não tô preparado pra ver tanta gente. De PDL hoje eu perdi muito. Não, eu perdi uma partida acho só. Achando que é o quê? Virou brincadeira? Virou passeio? Fé, Félix vai com calma, pô, não me mata. Vou comentar aqui. Sai. Por que, que tem dois trouxas no pote? Eu não sei. Precisa de dois otários pra farmar um Eu tô com dor no abdômen porque eu treinei outro dia. Pô, falando em conchinha menor, Esse friozinho, tá ligado? Friou, né, pai? Minha cama é apenas minha, de mais um, uma pessoa. Na verdade não é uma pessoa, é um ursinho, eu durmo com um ursinho. Hey, hey, aplausos, hey, hey, aplausos. Hey, hey, hey,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 Oi, Daniel, saudades. Cara, olha o tamanho desse, dessa p c... sem guia, velho. Não sei nem que build é build. Hum, to ya, to to realize. Olha o flash de ó. <risos> Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Pô, eu lutei pra essa merda ainda, cara. Mas que Victor Pão, como é que o cara morre pra p um rei, hey, mei? Nice. Agulha... O bagulho é proteger a Kate. Que isso, mano. Que isso, Danger is... so... Vamos ver a de em 2022. e Vocês acham que vocês têm não tá mano? Ezinho. Oh, Jazadu! Yes, Vai bot, Vic. Ele tem que puxar top dog. Cara, não luta agora, my family. Eu tô puxando aqui, a gente não pode lutar com essas waves, né? E aí, o que que tá acontecendo no jogo da Loud? Pô, aí é foda, velho. Olha o Heimer e o dano que essa porra me deu, mano. Cara, essa aqui tá forte, eu preciso jogar com ela, eu não posso ser assim, tá ligado? Eu preciso jogar dando pio pra ela, mano. É pio, é pill pra ela. Ela. Só vou fazer jogo de corpo aqui pra se bater de graça Não posso flechar no... atrás dos trouxas né? Posso ir garante garantir uma kill Ai, Ai Se eu fechar a é rabadão a gente ganha Ah, você acha que depende de você o jogo? Que bonitinho O moleque tá mais anzinho a cada dia, nunca vi. Que isso, cara? Eu acho acham que eu sou palhacinho virtual de vocês? É isso? É isso? Linda. Eu defendo isso aqui. <risos> Como foi a de septo? Pô, você apaga, depois você acorda com o um septo coisado, mano. Vale muito a pena, tá ligado? Pra mim vale muito a pena. Vou fazer. Tá lá! Tá ligado? É velho. Agora. Smashing. Cara, tanque é ridículo, velho, de Broken. Vocês viram que eu tanquei esse jogo? E aí, estamos jogando bem? <música>